Você, amigo, ligado no blog, a voz de e também nosso canal no YouTube. Estamos chegando na área para mais um pré-jogo de mais um jogo do Borussia Dortmund em uma semana decisiva, hein? Eu lembro para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e fique ligado aí porque agora tem muita informação para vocês ligados em todo o Brasil. Numa semana muito decisiva, até porque na próxima quarta-feira, dia 11. Agora vamos ter o um jogo de volta da Liga dos Campeões da Europa contra o PSG, que a gente vai falar mais pra frente. E todo, tudo que cerca o jogo que vai acontecer lá no Parque dos Príncipes, porém, um foco agora é o jogo da Bundesliga, que vai acontecer neste sábado, duas e meia da tarde, com a transmissão do Fox Sports. E, e eu vou estar narrando aqui na Rádio MT, é, rapaz. Eu, falo pra vocês, eu vou estar ao lado da Letícia Winker, para todas as emoções de Borussia do Dortmund, e Borussia Mönchengladbach, Gladbach e Dortmund, duas equipes que brigam ponto a ponto na briga da parte de cima da tabela. O Dortmund precisa brigar pelo título para voltar a ser campeão depois de muito tempo. Desde a temporada 2011 e 2012, não conquista o título, ou seja, entra numa questão pressionada. Além disso, Royce deve ficar fora de pelo menos quatro partidas, segundo a Kicker, Falou nesta sexta-feira. E deve voltar só no mês de abril. Ou seja, quando o jogo contra o Bayern de Munique em Dortmund. Além disso, dois pontos muito importantes. Stellanen, que estava machucado desde novembro do ano passado. Se recuperou, treinou com bola novamente nesta semana. E deve jogar ou ficar no banco amanhã lá em Gladbach. Charles Hummels tinha tido uma espécie de condução... Na cabeça do contra-choque no jogo contra o Freiburg, deve voltar a ser titular, já que treinou normalmente durante a semana. Vamos então às informações gerais desse confronto, que promete ser um dos mais importantes dessa caminhada, se o Dortmund quiser voltar a ser campeão. Até porque a diferença hoje para o Bayern de Munique é de quatro, que é o líder do campeonato, é de quatro pontos, e o Leipzig, que joga na rodata também. Três pontos atrás do Bayern. Então vamos lá então. Uh, o Garibá é o quarto colocado. Enfrenta o Dortmund que é o terceiro. Nessa 25 quinta rodada. Estamos entrando aí na reta final do campeonato. Na história da Bundesliga são 95 jogos com 29 vitórias do Borussia Dortmund. 28 empates e 38 vitórias do Borussia Dortmund. A será de, de Sasha Stelman. Ele será auxiliado por Mike Pickel e o Frank Astubesut. O quarto hábito o Robert Hartmann. e o hábito de vídeo é ele. O polêmico Félix Zayer. Sim, aquele lá, aquele lance lá do Bayern de Monique contra o Schalke, em que ele não deu dois pênaltis para o Schalke 04 no primeiro turno. Você deve se lembrar, a gente já comentou aqui no canal. E deu uma polêmica absurda. É um dos hábitos mais polêmicos que nós temos. Ele vai estar na central de Colônia. O Sasha Stigman, ele já apitou o jogo justamente do primeiro turno. Entre essas duas equipes. Quando o Dortmund venceu por 1x0 na... na temporada passada. Ah, no primeiro turno dessa atual temporada. Aí, olha só que coisa curiosa. Ele já apitou também. Uh, jogos contra o 5x0 do Leipzig contra o Schalke 04. O um empate 0x0 no Reta contra o próprio Schalke e, e a vitória do Bayern mais recentemente sobre o Freiburg por 3x1. Curioso, né? O mesmo hábito habitar o jogo do turno e do retorno. É um fato raro. O escalaço, escalações prévias para você, obrigado, em todo o Brasil. O Borussia Mochecaribá. Deve vir a campo com o Sommer. Leiner, Ginter, Ewald, Benza, Manini, Eihau, Zacaria, Hoffman, Stendhal, Churran e Preah. O banco de reservas deverá ter Grun, Spickel, Ducure, Angesteinck, vende, Benz, Johnson, Kraber, Museu, Strobel, Bennett, Embolo, Herman, Rafael, Brasileiro e o Trauré. Estão pendurados com quatro cartões amarelos. O Imbolo, o Herman, o Einstein, o Inhouse e o Stendhal. Uh, e Hoffmann estão brigando aí pela vaga. A alternativa pode ser que seja o Imbolo. Tchau, adotou deverá vir a campo. Sim, tudo. Estavam falando nas prévias. Com Purk, Pitzek, Hummel, Zagadu, Rakim, Karmitzel, Guerreiro, e Haaland... E Sancho, a pessoa tem o gol do Ralandinho, maravilha, hein? O Banco de Liga do mas o Borussia Dortmund deverá ter hits. Akanji, Ballet, de Murray, Schmelzer, Nico da Dahoud, Toge Reina e Marigotzi. Marigotzi, que aliás, segundo informações do Watts, uh, diz que vai ter uma nova re renegociação no contrato, mas tudo indica que ele não vai renovar mesmo com o Borussia Dortmund por conta do cenário. lei pode ser que ele fique no banco, ele já está recuperado. O Oreschengel não foi relacionado. O Hachik também não foi relacionado. O Royce está com problema muscular, como nós falamos aqui no início. Deve ficar assim aquele quatro jogos fora. O Berral também não relacionado. O Rubens, que estava com aquele problema da colisão no jogo um contra o Freiburg. Volta, treinou normalmente e deve jogar Se ele não jogar, Zagadu pode ser o um jogador para função E aí, Valerde ou Akanji brigam pela paga Próximos três jogos do Borussia Na Amanhã, a partir das duas e meia da tarde Com transmissão do Fox Sports E eu estarei na Rádio tempo Com o Borussia Dortmund o Borussia Park depois, na, na 21 rodada, vai enfrentar no meio de semana, acho que no sábado que vem, contra o Colônia, fora de casa, é, em casa de novo, e depois fora de casa todo dia 15, contra o, o Eintracht Frankfurt. Já o Borussia Dortmund pega o Gladbach amanhã. Na, na quarta-feira, pega o Paris Saint-Germain, 5 da tarde, hein? Imperdível. Jogo no Facebook do Esporte Interativo. Lá em Paris, o Parque dos Príncipes contra o Paris Saint-Germain e depois, no sábado, vai enfrentar o Choque 04 na mãe de todos os dervies, às 11h30 da manhã, no horário de Brasília. do total dos confrontos, mudando todas as competições, são 99 jogos, 31 vitórias do, do Borussia Mönchengladbach, 28 empates e 40 vitórias do Borussia Dortmund. São 159 gols marcados do Gladbach, 170 do Borussia Dortmund. Uh, na Copa da Alemanha já se enfrentaram, dia 30 de outubro de 2019, quando o Borussia Dortmund venceu o Borussia Mönchengladbach por 2 a 1. No primeiro turno, no dia 19 de também de outubro, o Dortmund venceu por 1 a 0 na oitava rodada. O Gladbach é o quarto colocado, tem 46 pontos, com 23 jogos com 14 vitórias, 4 empates... 5 derrotas, 46 gols marcados, 27 gols são média de 2 gols por partida. O jogador com mais jogos como titular é Sommer, com 23. O artilheiro do Garibá é o Praia, com 8. E o Zacarias tem 7,14 amarelos. É o, o jogador com mais minutos é o Sommer, com 2,79 minutos. E o Emolou é o reserva utilizado, com 9. Já o Borussia Dortmund tem, ao terceiro colocado, tem 48 pontos, ou seja, dois pontos, olha, a diferença entre um e outro. São, em 24 jogos, foram 14 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, 20, 66 gols marcados e 32 sofridos, média de 2,75 por partida. Hakimi é o jogador que mais jogou com 24 jogos. O Sancho, o do time da Bundesliga, com 14 gols. O Rubens, com 5 campeões amarelos. O jogador, com mais minutos, o Hakimi, com 1.955 minutos. O titular, o Rubens, com 22 jogos. E o o Reserva com 8, juntando com os jogos que ele já jogou como titular. É isso, molecada, Amanhã, estaremos de volta para comprar jogo para você, amigo ligado pelo Brasil. Deixe seu like. Devo com o canal para os amigos, um grande abraço e valeu!